Muito boa noite, Ibrahim Abaim. A gente vai começar, se Deus quiser, o show de hoje, um tópico quente. Confirmem comigo até o fim do show, se Deus quiser, ou durante o show, <risos> Que a gente sempre que tem um tópico, eu gosto de começar, ele muitas vezes, no DNA do mundo. DNA do mundo, obviamente, quem sabe que é o Sefer Torah Kadosh, mas mais do que a Torah, ou junto com a Torah, para Parashat Bereshit, o DNA da Torá, eu costumo dizer que é para Parashat Bereshit, e o DNA do mundo é o Sefer Torá, então a gente tem uma mini Torá dentro de Bereshit, se a gente puder falar assim. É um tópico único, como a gente faz em todo o Shuri, mas queria falar para vocês, que é um tópico abrangente, e eu peço para Kadosh Baruch que ilumine a gente, para que a gente possa falar esse tópico conforme a vontade de Kadosh Baruch Começamos por aqui, queridos. É o seguinte. A Kadosh Baruch Hu cria o homem, o ser humano. E o mundo vai começar, porque, na verdade, a criação do mundo, ela tem um, dois, três, quatro, cinco dias, seis dias. E o sétimo dia é o Shabbat. Os primeiros cinco dias eram uma preparação para o sexto dia. O que, que tem de tão importante no sexto dia? A criação de Adam e Eva. Nós, aqui presentes. A Kadosh Baruch Hu cria o Adam, no Gan, e ele cria também o Éden. Havia dois lugares, Agmará conta para gente, um chamado Gan e outro chamado Éden. Gan-Éden não é o mesmo lugar, são dois lugares distintos. E Agmará conta para gente que Hashem colocou adam Arishon no Gan. E a pergunta é, para que a Kadosh Baruch colocou ele nesse lugar maravilhoso? Um lugar onde havia um Malachim... Havia um anjo, havia uma coisa espetacular. Por que a Kadosh Baruchu colocou Adam e nesse lugar maravilhoso, que a gente costuma chamar de Gana Eden? A Torá própria diz para a gente duas palavras. Le'ovda ul-shomra. A Kadosh Baruchu colocou Adam e na criação do mundo, para quê? Le'ovda ul-shomra, quer dizer, para lavod. Lavod quer dizer, trabalha. Ul-shomra, para cuidar de para cuidar do lugar. E a pergunta é a seguinte, o que quer dizer Leovdaul Shomra? Hashem cuidou, criou o Gan Eden e o Adama Rishon dentro desse local para que Leovdaul Shomra, para que ele trabalhasse, trabalhar, lavó de Shomra, cuidar desse local. A pergunta é a seguinte, trabalhar o que? Adama Rishon precisa fazer um trabalho físico lá dentro? Então existem duas linhas. Eu procurei dentro dos comentaristas, eles falam algo muito interessante. Porque a Shem criou a Damari no Gan Eden para trabalhar e cuidar. Que tipo de trabalho que existe? Os comentaristas falam o seguinte: que tem um trabalho que ele é físico, é um trabalho físico que a Shem criou, por exemplo, cuidar de, dos bichos não invadirem, não estragarem a, a vegetação, fazer a jardinagem. Essa é uma explicação dos comentaristas lavod trabalhar dentro do Gan Eden. Porque senão de novo, trabalhar o quê? Trabalho, jardinagem. E existe uma outra linha de explicação dentro dos comentaristas da Torá Kudoshah, que é era trabalhar, o Lishmor é cuidar, preservar o campo para que ele não se estrague. A outra linha de explicação é lavod são mitzvot a ser, Trabalhar, lishmor, cuidar, não transgredir as mitvot, lota Ou seja, existe uma discussão, quando Hashem colocou Adama e Lishon dentro do Ganeden, qual que era a obrigação dele? Trabalhar e cuidar, sim desaturar para gente, mas trabalhar e cuidar do quê? Essa é a pergunta que existe. E a resposta que Ramim conta para gente é... Trabalhar e cuidar. Existem duas explicações. Uma, trabalho físico e a proteção para que não estraguem o jardim, algum tipo de jardinagem. E a segunda explicação é que se refere, não, à parte espiritual. Trabalhar o quê? Aproveitar que estava tudo pronto lá, cuidar das mitzvot, a C, que esse é o trabalho, lishmor, preservar, de não fazer mitzvot, lota a C negativas. Eu queria, talvez, sugerir hoje para vocês que talvez existe um, uma junção dessas duas explicações, que é o trabalho físico no Gan Eden e o trabalho espiritual. E também queria aprender algo prático para a gente, porque a história de Edama já foi. Se a Torá conta isso para a gente hoje, no século XXI, e a gente lê isso uma vez por ano e consta na nossa Torá chá, então óbvio que é algo relevante a cada um de nós. O que, que isso tem a ver com a gente hoje? Eu acho que essa mensagem tem a ver mais do que qualquer outra mensagem, de verdade. Cada vez a gente fala isso, mas essa de verdade que é assim. Acompanhe comigo, a gente vai confirmar isso. Estava olhando desde a criação do, do mundo, a gente acabou de ver agora que o homem foi colocado para trabalhar de forma física ou espiritual dentro do Ganeden. Tem uma coisa muito interessante. Antigamente era a jardinagem, proteger de animais e cuidar do Ganeden. Hoje em dia o homem também precisa trabalhar. Stocks, bonds ações, mercado financeiro, alguns com importação e exportação, outros profissionais liberais, mas o trabalho ele é indispensável na nossa vida. Trabalho físico, business, isso mesmo. Ele é indispensável na nossa vida. O trabalho... Por que que Hashem fez com que a pessoa trabalhasse? a Nishon tinha uma função. Depois do pecado de Adama nós temos outra função, como a gente vai ver. Mas o trabalho, ele sempre foi obrigatório. Como a gente falou, que a Dama de Chão logo, puft, nasceu e foi colocado no Gana Eden. Por quê? Leovdaul E de acordo com uma das explicações, ele foi trabalhar fisicamente mesmo. O trabalho tem um propósito, uma ocupação, vamos chamar assim, e um propósito também de trazer a o sustento monetário para cada um de nós. Diferente do de antes de Adama ter feito o pecado, que tudo estava pronto. Ramim contam para gente que Adama Nishon queria um pão, ele tirava da terra o pão, não precisava tirar o trigo, não precisava arar a terra, não precisava peneirar o trigo, fazer a massa, assar a massa, e daí por diante, que a gente sabe como que funciona, as mulheres sabem até mais como que funciona preparar uma comida, Adama não tinha buffet. O bufê era o buffet de Hashem, a pessoa queria lá uma carne, ele puxava, saía tudo pronto, os malachim traziam uma carne, a Gmara conta para a gente no Tratado de Sanedrin pronta, o pão saía da árvore, era tudo de verdade, tudo pronto. Mas ele precisava trabalhar e cuidar para preservar, para que saísse pronto. Hoje em dia, o trabalho, pós o pecado de Adão Marichor, a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferente. Olha que interessante. Antes da época, antes do momento de Adamarichon ter pecado, e comido da fruta proibida, que era tudo menos macé do amor, como o Hollywood projeta, é o seguinte, Adamarichon era muito evidente que ele estava trabalhando frente a Kadosh Baruchu. Era óbvio que era Kadosh Baruchu que mandava o sustento dele, porque ele ia lá, tirava da árvore um pão pronto. Então era óbvio que a Hashem mandava o sustento. Depois do pecado de Adamarichon, que é onde a gente vive, já faz alguns séculos, inclusive, na nossa vida atual, tem algo muito, muito interessante que eu queria que vocês acompanhassem comigo. A Shem fala para a Damarishon, Habibi, você já foi, agora o trabalho ele é nosso, seres humanos. A gente tem que trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa ter ideias novas e criativas, hoje em dia, no século XXI, isso mesmo, criar. A gente precisa ter um network de clientes, de suppliers, de contatos, cada um no business que ele tem, a gente precisa fazer cursos, às vezes faculdade, às vezes cada um no trabalho que ele faz, ele precisa se envolver e a gente sabe que a pessoa está sempre interessada e procurando como que ele pode fazer o business dele melhor, para ficar up com a parnaça dele, com o sustento dele, visitar clientes, a pessoa tem que fazer feiras comerciais. Eu faço questão de apontar esses exemplos para que a gente possa devagarzinho se encaixando enquanto a gente se envolve no trabalho físico ou no business, cada um no métier que ele faz. Mas a gente tem um desafio muito grande. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter inovação. Eu preciso ser criativo. Eu preciso ter um network legal. Eu preciso participar de feiras. Mas junto com todos esses erros que a gente mencionou, a gente ainda precisa lembrar que a parnassá, o sustento de cada um de nós vem dele maiúsculo, de Hashem, no caso. É muito difícil isso, é muito difícil isso. Quando Adamarichon trabalhou antes do pecado era visível isso, Hashem conversava com ele, era um navio, era um profeta, no question. O nosso trabalho hoje ficou um pouquinho nublado. A gente precisa se esforçar, precisa trabalhar muito. Curso, ligar para um, contato com o outro, tentar agradar o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas, ainda assim lembrar que quem manda a parnassá diária de cada um de nós é Hashem. Baruchat Hashem, Mevarecha Hashanim. Quem manda a brahá, a gente fala Mevarecha Hashanim na midah, que Hashem manda o sustento, essa brahá se refere ao sustento na Baruch Baruchat Adô, que é Hashem, se referindo a Hashem, óbvio, ele que é Mevarecha Hashanim, ele que manda o sustento quem Você é Hashem. Abre sua mão. Hashem satisfaz a cada um de nós. É muito difícil. Uma pessoa que ela é verdadeira e sensata é um trabalho dificílimo. Não é um trabalho de trabalhar. Mais difícil do que esse é trabalhar. Eu preciso fazer tudo, mas eu tenho que lembrar que Hashem que faz eu não sou eu. Um pouco confuso. Mas... Na verdade, meus queridos, Ramin contam pra gente que de fato quem manda para nascer mesmo é a Hashem. Não somos nós. Então a pergunta fica, por que então a gente precisa trabalhar? Se a Hashem que manda para nascer o sustento de cada um de nós, por que nós precisamos acordar cedo, vai, volta e faz um esforço assim inimaginável muitas vezes? Business hours assim longas, por quê? A resposta é a seguinte, tem duas razões para isso. Diz o Hovata Leva-Voto para a gente o seguinte, uma das razões é para ocupar a pessoa. De fato, é chamando a Shem manda Parnassá. Então, por que trabalhar? Porque se a pessoa não estiver ocupada, acompanhem comigo, o que, que vai acontecer com ela? Imagine uma pessoa não está ocupada. Está é de boa. Fica em casa o dia inteiro, toma um café, aí abre a geladeira, espera o horário do almoço, aí fica olhando qual o horário do lanche, qual o horário da janta, e o dia não passa. Tente imaginar o que acontece com uma pessoa ociosa, em português se diz, tem uma frase em hebraico, para isso o Shlomo Melech falou, mas já traduzindo para o português, uma expressão, cabeça vazina é oficina do diabo, uma pessoa que não tem o que fazer, ela acaba sendo contraprodutiva e não cresce como pessoa e nem do jeito que a Shem quer, então uma das razões por que eu preciso trabalhar, por que, que nós precisamos trabalhar? apesar de que a gente precisa saber que Hashem que manda para naçar, que é um trabalho muito difícil isso, a pessoa precisa estar sempre relembrando, estudando, escutando isso de novo, é para que a gente fique ocupado. Por isso que diz o Rovata Levavot, uma pessoa que está num nível grande, ele fica ocupado com outra coisa. No caso diz o Rovata Levavot com o Torá, Hashem manda o sustento dele de outra forma. Mas voltamos. E tem uma segunda razão, fora a ocupação, porque a pessoa precisa ter um job, um trabalho, um métier, para criar um cli, um barril, onde pode chover lá dentro o Parnassá. Porque se for chover, sustento. E a pessoa não tiver um balde para arrecadar, colher esse sustento, a chuva cai e ela vai embora. Para fazer o que a gente chama em hebraico de um cli. um Objeto, onde possa receber a brachá de Hashem, a gente precisa trabalhar. Então, um, é para estar ocupado, e dois, para que a gente possa receber a brachá de Hashem e não seja um milagre. Por quê? Porque Hashem criou o um mundo pós-Adamarishon, pecado, mais uma vez, é o que a gente vive já faz alguns séculos. Hashem falou, eu não posso mais ser evidente no mundo. Porque se eu, a Kadosh Baruch maiúsculo, dizer, dizendo, ficar evidente no mundo, o que acontece? A pessoa perde o livre-arbítrio. Então, Hashem falou o seguinte: você vai ter que trabalhar, ser humano. Lembrando que quem manda para nascer de verdade sou eu. maiúsculo. Trabalho dificílimo. <risos> mais difícil do que trabalhar é ter essa consciência diária. Ou seja, a gente precisa trabalhar e ainda ter essa destilação de pensamento, destilado fino, e quem manda para nascer é Shem. Então, por que trabalhar? Já explicamos. Para ficar ocupado mais uma vez. E para a pessoa não receber o sustento dele como um milagre, porque se for um milagre, a pessoa perde a oportunidade de ter a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a escolha. Quando tem milagres, a pessoa não consegue mais escolher, ele já vê a Shem de uma forma visível, não tem mais escolha. Para que não seja assim, a gente precisa trabalhar. Ou seja, a Shem fala o seguinte, eu vou me esconder no mundo do business, me procura lá dentro. Uma das coisas mais tristes é quando a gente vê uma criança que está brincando lá de esconde-esconde e ela se esconde, de repente todas as, as outras crianças que estão brincando vão embora. Ela fica lá meio minuto, um minuto, toda feliz que ninguém achou ela por enquanto. De repente ela sai, ela começa a andar, vê que não tem mais ninguém procurando ela. A Kadosh Baruch falou para cada um de nós, a brincadeira do esconde-esconde, entre aspas, é que eu vou me esconder no mundo da Parnassá. Me procure, porque quem procura de verdade a Kadosh Baruchu ele acha. Mas só quem procura, que acha. Olhem que interessante. Por um lado, é muito difícil encontrar Shem no mundo do business. Porque eu preciso me esforçar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso ter contato com pessoas, eu preciso naquela festa cumprimentar aquela pessoa. A gente faz mi milhões de... Travessuras para conseguir nossa parnassar no bom sentido. Por outro lado, tem tenho que lembrar de Hashem. Como que é possível? A verdade é o seguinte, que se fosse... Quem quer consegue enxergar Hashem de uma forma muito simples no trabalho? Acompanhe comigo racionalmente, pelo menos. Se nós, cada um de nós, fôssemos o dono de verdade da nossa parnassar do nosso sustento, o que, que deveria fazer parte da equação sustento financeiro? O quê? O meu input. Só isso, porque se depende só disso e não de Hashem, de mais nada, só de mim, então deveria depender só do meu input. Concordam? Acompanhem comigo. O que, que é meu input? Minha escola, minha formação, meus cursos, quanto extrovertido eu sou. Muitas vezes a gente pega... Dois colegas, eu sei que ninguém é exatamente igual, mas parecido só para a gente poder aprender aqui. A gente pega dois colegas que fizeram, escolher um curso, Medicina, pode ser qualquer outra coisa, pode ser Administração, pode ser Advocacia, qualquer coisa, vamos pegar Medicina. Fizeram uma formação muito parecida, os dois têm boa lábia, os dois são extrovertidos ou os dois são introvertidos. Estaram junto durante todo o tempo, de escola, faculdade, mesma faculdade. Os dois têm relações interpessoais que são muito importantes, muito parecidas. E a gente fala, olha, esses dois aqui, quase que irmãos gêmeos. A gente vê que, no meio do caminho, o fulano começou a ter notas um pouco mais baixas lá na faculdade, o ciclano começou a ter notas mais altas. Um se formou na Santa Casa, o outro, de repente, viajou um pouco mais tarde, fazer mais um curso nos Estados Unidos. E, de repente, aquela pessoa, que viajou, que tentou muita coisa, muitas vezes hoje precisa fazer cinco consultas por hora para fechar o um mês porque ele não conseguiu muitos pacientes então ele precisa trabalhar com seguro de saúde e tem que ter muita volume para poder fechar o um mês. Já aquele outro que era bom aluno, que estudou junto, que não fez o curso fora do país, que não era tão bom de nota mas se virava bem, essa pessoa aqui cobra centenas de reais a consulta e faz menos consultas por hora e ganha inúmeras vezes mais do que o outro. Se o que determina a parnaçada de cada um de nós é o nosso input, queridos, difícil isso acontecer, porque se tem duas pessoas muito parecidas, e um até é, viajou para fora do país e tinha notas um pouco melhores, até como um exemplo anteriormente mencionado, ele deveria ser muito mais rico já que a gente está falando de sustento monetário. A gente vê que isso não acontece dessa forma. Por quê? Porque a da pessoa, ela depende do nosso input, como a gente mencionou, por duas razões aí há uns minutos atrás. Mas não é só isso. Obviamente é claro e é nítido que tem a Kadosh Baruch nessa equação chamada sustento de cada um de nós. Quanto a Shem participa, e óbvio que mais uma vez, é fácil de ver racionalmente isso. A Kadosh Baruch Hu espera que a gente brinque, que a Shem brinca de esconde-esconde com a gente e a gente não esqueça, no dia a dia, na importação, na exportação, fechar o negócio, deu certo, tomara que tudo dê certo para todos. Em todos esses momentos, não esquecer que quem manda o sustento de verdade é única e exclusivamente a Kadosh Baruchu. É procurar quem está se escondendo no mundo do business. Esse é o nosso trabalho pós o pecado de Adam Marichol. Eles contam que, um exemplo, que no meio, Magdi Dubna contou isso, eu só adaptei um pouquinho, no meio da Avenida Paulista, ou pode ser em Manhattan, ou pode ser no Rio de Janeiro, ou pode ser onde que for, no meio de uma avenida muito grande, pronto, Fifth Avenue, <risos> escolham. Havia um sujeito no semáforo, e ele... Quando ele fazia assim com a mão, sinal de pare, todos os carros paravam, avenida gigante. Quando ele fazia o sinal de passar, os carros passavam. Então ele coordenava, durante horas, o fluxo de carros. Para, o outro lado anda, e depois o outro lado para, e outra via anda. Ele era um semáforo ambulante, era uma pessoa que coordenava como um semáforo. Esse indivíduo começou a se achar tudo poderoso, porque falou, olha... Eu coordeno aqui milhares de carros, o fluxo de carros, se eu parasse minha mão de falar pare, acenar pare, ou se movam, ia ter um acidente atrás do outro aqui na Fifth Avenue. Até que um colega, fala falar para ele, o que o senhor fica fazendo aí o dia inteiro com a mão fazendo assim, pare, sinal de pare, sinal de ande para os carros? falou, como assim, o que eu faço? Eu coordeno o fluxo de carros, meus queridos. Aí... O colega dele pergunta para esse, esse, esse amigo que fica fazendo o sinal no semáforo, em vez do semáforo, o que, que são essas luzinhas aí em cima? Ele olha para cima e fala, ah, tem um sinal lá em cima vermelho e verde. Quando eu vejo que fica vermelho, eu coloco a mão para as pessoas pararem. E quando eu vejo que fica verde, eu faço o sinal para os carros andarem. E diz ele para o amigo, olha, eu não sou o máximo que todos os carros me obedecem? <risos> A gente diria com muita delicadeza para essa pessoa: Alticré amor, ela amor. <risos> Bobo, <risos> Tolo! Você acha, Habib, que alguém está olhando para a tua mão? Você está lá no cantinho acenando? Eles estão olhando para o semáforo. Quando eles veem em vermelho, todo mundo sabe que é para parar, e o verde é para que os carros possam continuar trafegando. Mas aquele indivíduo que fica acenando, ele olha para o sinal e faz o reflexo, nas... mas ninguém está olhando para você. Quem coordena de verdade? Ele ou o semáforo? O semáforo. No mundo do business, exatamente a mesma coisa. O coordenador mor é a Kadosh A gente faz alguns sinais porque a Shem pediu para que a gente trabalhasse pós-pecado de Adamarichon, e de acordo com a explicação, mesmo antes do pecado, Adamarichon tinha que trabalhar, como a gente mencionou, Leofdaul Shomra no Gan Mas o nosso trabalho hoje, quando não é evidente que a Shem manda para nasar, Pessoa parar e pensar um pouquinho e olhar Quem manda de verdade sustento para as pessoas E não ser como aquele bobão do trânsito Que achava que era ele que estava coordenando Trabalhar no mundo sempre Mas hoje com certeza mais ainda Requer dois pontos Que a pessoa saiba as leis O que, que pode fazer, o que, que é honesto O que, que é desonesto o que, que é permitido? Tem coisas que pode, por que não? Tem coisas que não pode. E a pessoa precisa também parar de vez em quando e olhar para o mundo de uma forma de Rovata Levavot, como diz Rovata Levavot. Rabino Behaé, no seu livro Rovata Levavot, tem um capítulo chamado Shar que lá ele fala quanto a pessoa precisa confiar em cada Baruchu. Porque se a gente não retoma essa ideia, não para de vez em quando, escuta. Esses pontos, meus queridos, a gente acaba de uma forma natural, e não por mal, se esquecendo que quem manda para é Kadosh Baruch A gente fica que nem é aquele homem no semáforo, esquecendo que lá em cima tem um semáforo que mostrava verde e vermelho, e ele não estava fazendo absolutamente nada. Lembrar que quem está no comando sempre é Kadosh Baruch A gente trabalha porque é Shem mandou. Olhem só que forte. Essa aqui é para anotar e lembrar e não esquecer nunca mais. Como se fala preocupação em hebraico? A palavra preocupação em hebraico se fala H. Da Letra dalet, alef, gimel e rei. H é preocupação. Olha que interessante. Se a gente pegar e as palavras em hebraico não são por sem querer. Cada uma tem uma razão de ter. Não é que nem as palavras em qualquer idioma que elas são por convenção. Por que, que preocupação justo é chamado Daga, em hebraico, Dalet, Aleph, Gimel e Rei. Olhem que power, pessoal, essa é para lembrar para sempre. Se a gente for pegar o, o, o alfabeto em hebraico, as primeiras cinco letras são Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Rei. A palavra Daga contém todas as letras dessas primeiras cinco, pulando uma que é a letra Bet. Daga, mais uma vez, preocupação, Dalet, Aleph, Gimel e Rei. só não contém a letra Bet, por quê? Porque uma pessoa que tem Daga, tem preocupação, falta o Bet. que que é o Bet? Bitachor. Confiança em achar Olha que power! A palavra Daga, olha que maravilhoso! Quer dizer, e verdadeiro, quer dizer preocupação. Alef Bet, Gimer, Dalet e Só não tem a letra Bet na palavra Daga. Por quê? Porque Bet vem como Bitachor. A pessoa que tem DH se preocupa. A pessoa precisa ser cautelosa e coerente e responsável sempre. Mais preocupada não pertence a nós, pertence a ele. A gente fala todos os dias os faradim em especial. Mas todo mundo fala mas os faradim dão uma importância maior, tão gritam até nesse quando chega nessa parte natphilá, poteach et yadakha. Pasuque que consta no Tehilim, David Amélech falou, -a -a que Hashem abre a mão dele, Umas bia, mais uma vez, ele manda a fartura, e a gente abre as mãos, de acordo com uma das explicações, para receber a benção que Hashem manda para a gente. Agora olhem que interessante, por favor confiram isso, algo explosivo, o Pasuque Poteach, Et yadeja, umasbia lechol hai ratson. Quem está vendo o vídeo pode ver eu contando, senão depois é muito fácil. Tem sete palavras, vou falar mais uma vez. Poteach, et umasbia lechol hai ratson. Falei pausadamente, sete palavras. Se a gente for contar quantas letras tem neste passuk, neste verso: 24 letras. E sete palavras nesse passuk, que mostra que é o passuk que mais define a Parnassá no Tanakh inteiro. Assim diz a no Tratado de Brahot. Por que isso? Para mostrar para gente que a Kadosh Baruch cuida de cada um de nós 24, /7. 24 horas por dia, sete dias por semana. 24 letras nesse passuk e sete palavras. Olha que bomba! Vou contar para vocês uma história. Tem um colégio em Yerushalayim, mais precisamente num bairro chamado Bait Vagan, que ele é financiado de forma total por um filantropo americano. Óbvio que o nome que a gente vai mencionar não é um nome verdadeiro, mas a história é 100%, verda 100 verdadeira. Vamos chamar esse senhor americano de Dr. Kish. Bom, nome aleatório. Mora em Los Angeles e sustenta esse colégio. Fora o sustento mensal, que ele ajuda esse número de Avrihim a estudar, ele paga uma ajuda mensal para eles. Antes de todo o Yom Tov, ele doa 12 mil dólares a mais para ser dividido entre os Avrihim, para que eles possam ter as necessidades de Pesach e Sukkot, que tem um custo a mais. Ele divide esse valor entre todos aqueles que estudam nesse colégio em Baid Vagani. Alguns dias antes de Rosh Roshanah, porque é próximo, a ajuda que ele dá para Sukot, o é muito próximo de Sukkot, esse Dr. Kish, doador, liga para o chefe do Coleiro e fala, Olha, este ano, infelizmente, a ajuda a mais eu não vou conseguir dar. Prontou o Rochon Coleiro para ele por quê? Ele falou, este ano, meu business não foi tão bom, eu não vou conseguir eu vou o patrocínio mensal eu vou manter, mas ajuda a mais eu não vou conseguir. O chefe do Coleiro falou, a gente agradece a sinceridade, ok, acontece, e deseja... Sucesso para o senhor sempre. Ele fica um pouco com um nó na garganta, mas sabia que os Avrechim que estudam lá dependem disso para poder se organizar no Yom Tov, mas é o que ele tinha que falar, fazer, falar a verdade. Comunica os Avrechim, fala para eles, olha, cada um das pessoas que estudam no Colena, a gente, esse, esse Hag não vai ter essa ajuda mais. E contou o porquê. Cada um já começou a pensar como vai ter que se organizar, como vai fazer um trabalho, um bico extra, ou vai gastar menos. Até que, olha, pessoal, olhem que interessante, apesar que não é o ponto do Shur, olhem como é viver o Não é estudar a Torá, é mais do que isso, é ser uma pessoa espiritual. Um dos abrigem falou, peraí, vamos pelo menos rezar para que ele tenha sucesso. Ele ajuda a gente sempre. Se esse mês ele não vai poder ajudar com ajuda a mais, ok, a gente precisa fazer tufilá por ele. Todo mundo gostou da ideia, e começaram a, cada um, um fazia namidá, outro fazia teilim, outro parava e conversava em Hashem, nem namidá no teilim, porque isso também é chamado tufilá e pedia que Hashem ajude Dr. Kish com o nome dele. Ok. Poucos dias antes de Sukkot, história mil por cento verdadeira fora o nome. Domingo de manhã, Dr. Kish vai para Shaharit, em Los Angeles mais uma vez, volta de Shaharit, tem um churzinho, e o dia estava agradável, ele senta no terraço da casa dele, tem um terraço muito bonito, com um jardim maravilhoso, para ler o jornal. E o mocinho lá que trabalhava na casa trouxe um cafezinho para ele, o café da manhã, ele sentou para ler o jornal. Quando ele vai sentar, ele vê que na cadeira, onde ele senta no jardim, tinha um gato. Então ele chama o mocinho que trabalha lá no caseiro, fala para ele, "Rabibi". Habibi. O que esse gato está fazendo aqui? Ele fala, não sei. Ele vai lá, por favor, tira esse gato daqui imediatamente. O mocinho vai lá, pega o gato, coloca numa caixa e fala, olha, deixa ele em algum lugar aí, manda ele um pouco mais para longe para não voltar mais para cá, não me atrapalhar. Então o Dr. Kish volta a ler o jornal, ele começa a folhear o jornal, primeira página, segunda, terceira. E quando está folhando o jornal, depois de poucos instantes, ele vê um quadrado de classificados. E nesse quadrado de classificados, estava escrito a seguinte observação, acompanhe comigo. Gato perdido. Sandra é preciosa para os seus donos. Sandra é o nome do, do gato. Recompensa oferecida. Dr. Kish logo chama o caseiro, fala, olha, o gato ainda está por aí. Ele fala, claro, chefe, está aqui numa caixinha. Fala, procura aí, vê se tem alguma coisa, um nome... Fala, assim, tem uma coleirinha escrito aqui, Sandra. Falou um minutinho, guarda o gato aí. Dr. Kish, falou: olha, não é meu, me incomoda ter um gato, eu não gosto de animais, mas se eu puder devolver para o dono, por que não? Ele pega o classificado, liga para o dono, e no celular, e o dono falou, opa, a gente está poucos minutos daí, a gente está chegando aí para pegar o gato de volta. Claro, o maior prazer. De repente, na frente da casa desse Dr. Kish, para uma SUV, super luxuosa, um carro muito bonito, picape assim, modelo do ano, e quatro crianças saem correndo felizes, gritando, Sandra, Sandra, o nome do gato. E aí, obviamente, que o Dr. Kish foi lá entregar a caixa para eles, falou, aqui está teu gato. Eles falam, muito obrigado que o senhor ajudou a gente. Aí falou, um prazer, o gato estava aqui, eu não fiz nada mais que minha obrigação de ajudar, vi o classificado no jornal, por coincidência, por sorte, estou ligando de volta para vocês. Ok, eles falam tchau, de repente o motorista do carro desce e fala, ó, eu sou o pai dessas crianças e eu queria lhe agradecer. O Dr. Kish fala, olha, meu querido, não precisa me agradecer, é um prazer, eu não preciso de agradecimento nenhum, não fiz por agradecimento, fiz porque eu vi o gato lá, vi o telefone, fiz o shidur e liguei, pronto. Fala, por favor, eu insisto. Dr. Kish fala: Olha, meu querido, foi super simples. Meu caseiro, meu caseiro me ajudou, tá aqui o gato, relax. Fica feliz, pode ir com saúde. Tá bom. O motorista fala: OK? Aí de repente o motorista fala: Olha, tá aqui o envelope. Ele coloca o envelope no bolso do Dr. Kish e fala: Tchau. Vai embora. O Dr. Kish não teve tempo de recusar. OK? De repente o Dr. Kish abre o envelope. Havia um cheque e o cheque era de quanto, meus queridos? 12 mil dólares. Dr. Kish, imediatamente, faltando poucos dias para a liga para o chefe do colê e fala o seguinte, olha, eu recém recebi, nem me pergunta como, porque você não vai entender e não vai me acreditar, um presente de 12 mil dólares. Eu tenho certeza que esse presente não pertence a mim. Presente pertence aos seus averrim, aqueles que estudam no seu colega. Por favor, avise a cada um deles que esse ano também o presente de Sukkot vai chegar. Olhem que power! Quando a Kadosh Baruch quer que alguém ganhe alguma coisa, ele vai mandar, nem que seja por um gato, numa caixa, num classificado, É, não pergunta como. Porque o sustento vem de Akadosh Baruch E quando ainda não é o momento, por qualquer razão, não adianta a gente fazer cambalhota, estripulia, isso é coisa de circo. A pessoa, a e falou, por enquanto não é o momento. A pessoa tem que trabalhar certeza, faz parte. Akadosh Baruch quer isso da gente. Mas em contrapartida, meus queridos, acompanhem comigo. O sustento vem única e exclusivamente de Akadosh Baruch É, num caso como essa história do, do gato, que a gente mencionou, do Dr. Kish, verdadeira, é mais fácil perceber que tem a Kadosh Baruch o mesmo valor, são 12 mil, 12 mil, o homem grande, o ser humano grande, o grande de homem ou mulher, tanto faz, é aquele que consegue perceber no dia a dia, quando não tem milagres, quando tem, óbvio que também, mesmo quando não tem, mesmo quando vem o salário do funcionário mensal, ou as coisas caminham de uma forma normal, lembrar que tem a Kadosh Baruch no pedaço. Não é fácil. A Shem brinca de esconde-esconde, a gente não pode esquecer de procurar ele maiúsculo na nossa geração. O trabalho, meus queridos, ele produz dinheiro. Óbvio que na equação, a Kadosh Baruch é o personagem principal, a gente também precisa trabalhar e a gente pode ficar feliz, por que não? E deve ficar feliz a chamando sustento e agradecer a ele. Mas, olhem que interessante, Birkat Koanim, que a gente tem normalmente, os faradim diariamente, os ashkenazim, só em Israel fazem diariamente, mas consta na Torá, em Parashat Nassó, para todo mundo. Em Birkat Koanim está escrito, o primeiro Pasuk é, Ivarehecha Adonai Veishmerecha. tradução do Pasuk, diz Rashi que Hashem abençoe, cada um de nós financeiramente, diz Rashi, veish merekha, e que Hashem cuide para que a pessoa não perca, Deus me livre, isso que ele ganhou. Porque diz rashi, quando alguém dá um presente para o outro, uma bicicleta, posso dar bicicleta para o outro, cada um pode dar bicicleta para o outro, qualquer presente, mas não, o que, que o outro vai fazer com isso, se ele vai ter ou se vai ser roubado ou não, se a gente não tem controle. Hashem sim tem controle, então a gente pede para Hashem, os koanim falam, essa brachá, e varechá adonai veish merechá, que a Shem para a pessoa e não só debraja, que ele cuide para que aquele, aquela debraja financeira desraste, mais uma vez, ela se mantenha. E aqui a gente vê a importância, pessoal, entre parênteses, se o começo de brincar com já fala da parte financeira, a gente vê quanto que é importante a pessoa ser cautelosa e quanto a parte financeira é importante na vida da pessoa, porque é o começo de brincar com anime. já. Mas, Eivareheha do depois vem Shemerecha. Quer dizer, lembrar que todo Ivarehecha, Braha, é de Hashem. Ivarehecha, Hashem, e depois vem Shemerecha. Não é a pessoa. Que Hashem mande Braha para a pessoa, óbvio, a pessoa vai ser o mensageiro de Hashem, mas a Braha ela vem de Akadosh baruchu, o sustento humanitário. Agora olha que interessante. Queria compartilhar com vocês uma explicação espetacular sobre esse passuco. O Neftiv de Volojin tem um comentário chamado Emek Davar. ele traduz essa brachá, ele explica essa brachá, a gente já traduziu, mas ele explica essa brachá da seguinte forma, olhem que bomba. Ele fala o seguinte, Varehecha Hashem Veishmelecha, que é Shemandei Brachá e cuide, Rashi falou que cuide para não se perder, para não ser roubado, como a gente mencionou. O Neftiv de Volojin dá outra explicação magnífica, diz o seguinte, ele fala para a gente o seguinte: que toda bracha que é chamada para a Shem manda pra pessoa, toda a bênção que é chamada para a pra pessoa, precisa de uma shmirá, de um cuidado. Por exemplo, diz ele, uma pessoa que estuda a Torá precisa de uma shmirá, de um cuidado, para que a pessoa não esqueça o que ele estudou. Porque se a pessoa estudar e esquecer, óbvio que sempre conta e a Hashem fica muito feliz, mas não é tão agradável. Então, vai recha Hashem, que é chamada de bracha para aquele indivíduo que estuda, e que ele lembre o que ele estudou. E para aquele que estuda, mas também trabalha, porque todo mundo precisa estudar, mas é para aquele que o, fica trabalhando bastante, é um businessman, que diz o um netivo de Voloj, e olhem que forte, que Hashem manda braha para você, Habib veish meleha, te cuide, te cuide o quê? Para que o dinheiro não te faça mal. O que quer dizer isso? Para que o dinheiro não suba na cabeça da pessoa. Para que a pessoa, depois que ela ganha a dela, e Hashem manda braha, e que Hashem manda para todos, que a pessoa continue se comportando de uma forma humilde com aquelas outras pessoas que ele se comportava antes. Que a pessoa quando sobe de posto financeiro e na sociedade impacta direto, o que acontece é uma realidade, a pessoa continua ainda quando alguém vem conversar com ele e fala me liga, marca com minha secretária e está sempre com a agenda ocupada e nunca dá para encontrar essa pessoa, por exemplo. Um minutinho. e Ivarichichachem Veishmerecha, que você ganhe Ibrahá, meu querido, em muita. Mas Veishmerecha, diz o Netziv de Volojin, que Hashem mande proteção para esse seu sustento, para que o orgulho não suba a cabeça. A tendência natural é que sim suba. Por isso que a gente pede uma Ibrahá para Hashem, chama, Hashem, por favor, me ajuda. E a gente precisa se esforçar para isso também. Talvez Veishmerecha também, quer dizer para a gente, meus queridos, quando a pessoa fica muito ocupada, ela já não consegue mais muitas vezes rezar, Minyan, não tem mais tempo para estudar a Torá, Hashem um minutinho. Hashem Por favor, Hashem, quando você mandar o sustento, me ajuda a me cuidar. Não esquecer que a Damarishon, meus queridos, foi colocado no Gan Eden de acordo com uma das explicações, era para trabalhar. De acordo com outra explicação, é trabalho físico. De outra explicação, a gente mencionou no começo do Shur, é um trabalho espiritual. A gente tem os dois, eu acho. A gente precisa trabalhar para fisicamente estar ocupado para ganhar sustento. E a gente precisa trabalhar também para espiritualmente não esquecer quem somos nós. Esse é o vejo mereja. Mesmo que eu sou bem sucedido financeiramente, claro que eu tenho tempo para estudar a Torá. Claro que eu tenho tempo para rezar com o Minyan. Esse é o vejo mereja. Porque o dinheiro ele é uma arma. E a arma ela é maravilhosa em alguns momentos. A arma nem sempre é ruim. Ele pode ser usado para ajudar pessoas. Uma pessoa que tem gabarito, que tem um posto alto no business, ele, a palavra dele vale mais na sociedade, na comunidade, ele pode usar isso para coisas maravilhosas. Isso é o veishmereha, para cuidar melhor da família, para ajudar a comunidade, para ser um bom exemplo, ou isso, não pode ser usado de uma forma negativa, agora eu sou private banking, então, no meu contato telefônico, eu vou manter só aquelas 50 pessoas que têm tantos zeros na conta daqui pra cima. O resto, eu vou falar aquele oi pela ponta esquerda. Olhar assim, levantar a mão. Um pouquinho só. Chega, eles não merecem tanto uma, um cumprimento meu. Ivarichah Hashem ve'ishmerecha. Ishmerecha quer dizer o quê? Que Hashem cuide da pessoa para ele continuar com a humildade, com um bom comportamento com os outros. E não é fácil. E, queridos... Depois dos 120 anos muito bem vividos com muita saúde, o que, que sobra? Ramim me contam para gente de Sholom Tov Shem, todo mundo conhece, Mishem Tov. O que sobra para a pessoa é um Shem Tov, é um bom nome. Óbvio que o dinheiro é importante. É a primeira, é o começo de mercado com anime Sem é isso a gente não vive. Mas é óbvio que isso tem que ser um veículo, tem que ser um caminho. Para caminho da felicidade, no caminho da humildade e não para o caminho da infelicidade, do orgulho, de ignorar as pessoas e daí por diante. Porque às vezes quando o dinheiro sobe na cabeça, muitas vezes os filhos da família também sofrem. Porque se a gente passa uma imagem que a gente tem tudo e não precisa mais se esforçar, acompanhe comigo. Por que uma criança vai lutar? Lutar pelo quê? Ele já está com a vida ganha. Do jeito que me falam, que projetam na minha casa, pode ser a mensagem sem querer, a pessoa já está com a vida ganha. A gente pede para Hashem, por favor, Hashem, ha, manda para cá, manda manda um monte, jorra. Mas por favor, Hashem, vei Shmerecha, diz o Cuida. Todos seres humanos no mundo têm o mesmo começo, todo mundo, e o mesmo fim, todo mundo bonito, feio, alto, magro, forte, fraco, homem, mulher, todo mundo tem o mesmo começo de vida, igualzinho o comecinho, e o fim é, também é igual. O que muda é o in between, no meio, isso é uma escolha nossa. A Kadush Baruch falou nascer, todo mundo vai nascer, da ima dele, com saúde, vai ver 120 anos e depois vai pro Lama base se Deus quiser. O in-between entre o nascer e o embora do mundo, isso depende somente da nossa escolha. E eu queria apontar para vocês agora uma observação do Hafez Haim. Acompanhe comigo. Hafez Haim tem uma explicação sobre o Shohan Aruch. Diz o Hafez Haim, meus queridos, durante Alachot Yom Tov, no capítulo 529, Taf Kuf Haftet, tem um biuralahá, que é uma observação, uma obra do Hafez Haim. Ele fala algo que devia ser enquadrado no escritório de cada um de nós. Diz o... é o primeiro biuralahá desse capítulo e vale a pena de verdade ler ele. Eu não costumo ler, mas eu queria dedicar três minutos a isso agora. O Shohar escreve que a pessoa não deve ser pão dura referente às, os gastos de Om Tov. Assim escreve o a pessoa vai gastar para Yom Tov, a pessoa pode gastar um pouquinho mais e não ser pão dura. Para caprichar, para ter comidas boas, bebidas boas para Yom Tov. Diz o Hafez Haim, faleceu em 1933. Imagina, enquanto isso é mais ainda hoje em dia. Agora, diz o Hafez Haim, olha, Habibi, diz o, explicando o explicando Arur, Yom Tov, você pode gastar um pouco mais. Aval. Porém, diz o Hafez Chaim, nos outros dias que não é Yom um Tov, a pessoa precisa saber cuidar do dinheiro dele. Como como eu sei disso, diz o Hafez Está escrito na Gemara, que o sustento da pessoa ele é predeterminado em Roshanah, e aí ele dura, o quanto a Shem designar para cada um de nós até o próximo Rosh Hashanah. e o que, que ele traz? por que, que a Humana conta isso para gente? para que a gente saiba que a pessoa não deve gastar mais do que ele tem porque olha o que o Ravetz Haim fala, pessoa, olha que forte tem que enquadrar isso o que vão dar para a pessoa naquele ano é o que a Shem definiu Ad can leshono. Até aqui é a linguagem da Gmará que o Ravetzhaim traz. E termina o Hafez Chaim, que a gente quer mencionar aqui, dizendo. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa levar em consideração nos nossos dias. De novo, o Hafez Chaim faleceu em 1933. Imagine hoje em dia. Muitas pessoas gastam mais do que tem. Veloia simu lev echleit naeg beotzot beta. O pessoal não presta muita atenção quanto ele gasta na casa dele. Em coisas supérfluas, que acabam virando obrigação da casa. Diz o Ravetz Haim, pessoal, Verabim halalim pila. Isso aqui já derramou muito sangue. Por quê? E com isso eu termino. Isso faz a pessoa além no roubar. Hamas. Ficar cobiçando coisas que não pertencem a ele, e passar vergonha na vida. Pessoal, olhem que forte! Quando se fala de Parnassá de Zoravetz Haim, Habibi, se a Hashem lhe deu este ano isso, exato a Hashem que no ano que vem dê mil vezes mais. Mas se a Hashem deu com Brachá e com Shmirá, como a gente mencionou. Mas se a Hashem deu este ano isso, a pessoa tem que se condicionar e ser responsável a viver conforme o que a Hashem deu para ele. Não dá para brigar contra Hashem. Pode ir junto com Hashem, pode pedir. Mas, enquanto que essa é a parnassá da pessoa, a pessoa não pode brigar contra isso e ser irresponsável de gastar mais do que Hashem deu para ele. E eu termino de uma forma, uma história muito curta, mas muito poderosa. Como que às vezes, Hashem manda a parnassá e a pessoa tem que se esforçar. Para Trabalhar fisicamente, mas também espiritualmente, como a gente mencionou no começo do show, que era o trabalho do ganed é o trabalho de hoje em dia também, é uma junção das duas explicações. Muitos já ouviram falar de um senhor falecido, Moshe Reichman, uma família muito rica que morava no Canadá, e ele estava no meio de um business envolvendo milhões de dólares, uma junção, uma fusão de empresas, de repente toca o celular, ele atende, todo mundo fica surpreso no meio de um business desse, atender o celular não é muito educado, e de repente vem ele falando as seguintes palavras, sim, e aí vinham ele repetindo, sim. anotando no papel duas cebolas, um pepino e uma batata, ok, nos falamos mais tarde. E aí as pessoas estavam com ele e falavam, senhor Moishe, por favor, <risos> pepino, batata e cebola no meio de uma reunião dessa? Diz o seguinte quando minha mãe liga era a mãe dele no telefone o mundo para duas cebolas um pepino e uma batata pessoal isso é para excelência e varejah Hashem veish mereha Hashem manda braha um senhor que ficou multimilionário veish mereha conforme diz o netzib que a proteção continuou porque mãe é sempre mãe Humildade sempre tem que ser humildade, honestidade sempre tem que ser honestidade. Que Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa ter a bracha verdadeira de Hashem e Hashem para cada um de nós, cada um o que, que ele faz? Veish mereha, que a gente peça para Hashem me dá shmirah, me dá o cuidado de zelar com como nós tratamos o outro, independente de quanto a gente tem, como a gente fala com o outro, como a gente trata o outro, como a gente não vai distratar o outro? Veixh Merecha e cuida que Hashem, para que cada um de nós, usa os nossos bens para beneficiar ele, para nossa família, de uma forma saudável. Que bezeta Hashem, Hashem possa mandar muito abrahá para cada um de nós, e melhor do que o bricado com a não tem. Vale Recha Hashem, veish Ótima semana, semana maravilhosa, tudo de bom.